Transformou tudo aquilo que incomoda a gente. Que transforma faz a gente ter atitudes não coerentes, né? Você é uma pessoa coerente quando uma coisa está muito repetitiva. Você não vive o presente, você vive o passado duro, mas o futuro é uma incerteza total, é um medo muito grande. Então, você cura segurar as informações repetitivas do que viver e não consciente presente. Psicoterapeuta holística, trabalho com registro na memória, você analisa o teu subconsciente. E quando eu canalizo, nós chegamos, eu, eu exponho aquilo que você tem, eu chego, na, muito mais do que na, na causa, eu chego na origem do problema e depois vem a radestesia que é algo fantástico, magnético imantado, energia fria vibracional curadora.